Associação Brasileira de Alzheimer mostra o que você precisa saber. Arte e terapia. Acompanhe com a doutora Sônia Fortuna. A doença de Alzheimer com o passar dos tempos, ela impede que o, fami... que o portador... É, possa se comunicar verbalmente. Então, através das técnicas terapêuticas, através da, do conhecimento do, do familiar é, das, dessas técnicas, ele poderá conduzir o paciente mais tempo desenvolvendo habilidades e mantendo a sua cognição. A importância da arte como forma de expressão e de comunicação do paciente é, do familiar, do terapeuta, é uma forma que, que foi encontrado para que esses pudessem se comunicar, mesmo sem, sem ser verbalmente, há é, arte -terapias, terapias expressivas, através do uso de técnicas de pintura, de escultura, é, colagem, é, não tem fins estéticos, é, os fins são terapêuticos, todo processo terapêutico, é, é realizado por um período, um período esse em que o treinador será o cuidador familiar. O terapeuta é, passa as informações, é, as técnicas utilizadas e o cuidador, a partir daí, fará com que as horas de lazer, as horas de estar junto ao portador, se tornem um bem-estar tanto para o portador, quanto para o cuidador. É um trabalho que une portador e familiar. Produz efeitos dentro da área sentimental, afetiva e dentro do desenvolvimento de novas habilidades. A importância desse encontro terapêutico e artístico é muito grande. Juntos, nós cuidadores familiares ou profissionais, Podemos tornar a vida do portador de Alzheimer muito melhor. Podemos encaminhá-lo para um bem-estar de saúde, através da utilização das técnicas terapêuticas, é, da música, da arte, no seu dia a dia, proporcionando, então, uma vida melhor. Sem dúvida, a participação da família é essencial para a melhora do paciente.